Pessoal, tudo bem? Se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber mais sobre o aplicativo Moneylux. E hoje eu vou compartilhar a minha experiência de dentro desse aplicativo e vou explicar um pouquinho de como que funciona. Antes de começar a compartilhar minha experiência com vocês, devo avisar-vos que vou deixar um link na descrição desse vídeo, que é o link correto, tá bom? É, por que, que eu estou falando isso? Porque já em vários golpes e esse primeiro passo eu já estou facilitando para vocês, deixando o link correto aqui na descrição. Caso eu não tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês, com esse link vocês vão ter acesso é, ao site oficial, onde também eles dão garantia da compra de vocês, tá bom? Então lembrando, só comprem pelo site oficial. Resolvi gravar esse vídeo para vocês para falar se esse aplicativo Moneylux realmente funciona, se ele está pagando bem e se tem como retirar o dinheiro dentro dessa plataforma. Recentemente, eu comecei a testar algumas plataformas, como Facebook, Instagram, TikTok. Porém, eu estava perdendo muito tempo dentro dessas plataformas para ter um ganho mínimo de 30, 40 reais. E foi onde eu conheci o Moneylux e comecei a testar. E para mim, o Moneylux foi muito válido, porque eu consegui otimizar esse meu tempo e colocar uma meta inicial de 100 reais o dia. Onde eu consegui fazer os meus 29 dias. O que vai definir os seus ganhos é o tempo que você consegue ficar nesse aplicativo trabalhando para ele. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu tenho amigas minhas que conseguem disponibilizar um tempo maior que o meu dentro desse aplicativo e conseguem tirar em média de 250 a 300 reais no dia. E o porquê que eles te pagam para fazer isso? Porque nessa plataforma você tem a opção de curtir e avaliar. Aí você avalia tanto positivamente quanto negativamente. E isso ajuda eles selecionarem as peças exclusivas e que estão relacionadas aos comentários positivos de vocês. E eu vou ser bem clara com vocês, não é uma maneira de dinheiro fácil, então quanto mais vocês se dedicarem, mais vocês avaliarem, mais retorno vocês terão. E é isso galera, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma compartilhando a minha experiência e eu vou ficando por aqui, até a próxima.